Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando o terceiro episódio aqui do nosso podcast Toque de Cura, recebendo novamente o Luiz. Ele, ele é o dono da, da clínica aqui em Suzano, Toque de Cura, que vai falar, a gente vai falar hoje um pouco sobre cervical, uma região da coluna aqui, falar um pouco dos problemas que podem ser ocasionados nela e outros problemas que ela pode ocasionar se ela não estiver muito bem. É, na semana passada a gente falou sobre coluna em geral, falamos sobre. É, os principais problemas, hoje ele até trouxe aqui um, um modelo da coluna que eu vou pedir para ele mostrar um pouco de novo aqueles problemas que afetam a coluna para ilustrar melhor para vocês que estão acompanhando. É, queria agradecer novamente sua participação aqui, Luiz, é, e pedir para você dar uma saudação, um oi para quem está acompanhando a gente. Legal, eu que agradeço aí mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz. Sou quiropraxista, graduado pela Universidade MB Morumbi, em São Paulo. É, trabalho com quiropraxia desde 2015. O Fernando até perguntou hoje, é, o primeiro episódio que a gente falou um pouco mais sobre essa parte da, da graduação, Verdade. que a quiropraxia é uma faculdade e tal. E aí ele estava perguntando se eu era quiropraxista graduado em quiropraxia ou alguma é, outra profissão especializada Sim. em quiropraxia, né? E acho que é importante falar disso. E hoje a gente vai falar, como você comentou, sobre a cervical, né? Problemas da cervical, é, as pessoas que sentem aí, dores no, no pescoço e tal. A gente vai dar algumas ajudas, algumas dicas aí pra vocês hoje. Bacana. Bom, queria então já começar falando o que, que seria cervical, você mostrando aí com Legal, uma né? maquete aí da, da coluna. é A região do pescoço seria? Isso. Aqui, né, a gente tá olhando a coluna lateralmente, né? Na mesma posição que eu tô aqui praticamente. Cervical é essa região de cima, né? Então a gente tem sete vértebras aqui na cervical, né? Lembrando que sempre entre, os, entre as vértebras a gente tem os discos, né? Algumas vértebras, por exemplo, aqui em cima, a gente não vai ter esse disco pela própria anatomia ali da, da vértebra, da articulação, mas a maioria da nossa coluna possui esses discos intervertebrais. Né? Uhum. É, então ela é formada por sete vértebras, ela tem essa lordose cervical, né, que é uma curvinha para trás, a gente comentou bastante sobre isso no, no outro episódio. Né? Então, lordose cervical, lordose lombar e na torácica, a cifose que é essa curva ao contrário, né? Mesmo com as curvas, a gente tem a cabeça posicionada em cima do ombro e o ombro em cima do quadril, uhum. né? Para poder manter essas curvinhas aí direitinho. Tá aqui é o, seria o pescoço mesmo. Seria o pescoço, isso. Entendi. É, aí você está olhando a parte da frente, uhum. né? E aqui eu estou olhando de costas, né? Entendi. E uhum. eu até perguntando em relação ao que a gente falou no último programa, né? Uhum. O... Os principais problemas que atingem a cervical, quais ah, que eram sim. mesmo e como é. que é, explicando com ela. Legal. A gente comentou bastante sobre escoliose, sobre os desvios de curva, esse alinhamento e tal, né? Então, a escoliose seria o desvio lateral, né? Então, olhando a coluna assim, de frente aqui no caso, ela teria o desvio em C ou o desvio em S, né? Que ela faz uma curva aqui e, e para baixo ela faz Nossa. outra curva, uhum. né? Então, aqui seria uma... Uma escoliose um pouquinho pior, né? É, e as alterações das curvaturas, né? Das lordoses e cifoses é quando a gente tem as alterações dessas curvas laterais. Tanto o aumento da curva uhum. ou, então, a perda dessa curva, né? Entendi. Que pode gerar mais sobrecarga, mais uhum. impacto. E aí, por aí vai, né? Hernia de disco, artroses e por aí vai também. Legal. É, falando um pouco sobre a, a região aqui do pescoço, né, os principais problemas que podem atingir, que podem ser ocasionados aqui, a gente até falou um pouco na, no último programa, queria reforçar. Uhum. E também é, eu separei aqui algumas das perguntas, né? Uhum. Dores, no, dores no pescoço se estão relacionadas a ela exclusivamente ou se pode ser outros, outros problemas. Problemas, né? É, uma coisa que é legal, que a gente sempre comenta com os pacientes, assim, não necessariamente, necessariamente onde você tem a dor é onde você vai ter coisas a serem corrigidas okay. né, na quiropraxia, né? Então, o que a gente corrige é o que a gente chama de subluxação, né? Ou então o nome mais completo é complexo de subluxação vertebral, né? É um nome uhum. bonito aí. Então, são restrições de movimento né, nessas é. articulações, nessas vértebras da coluna. Essas subluxações, na maioria das vezes, elas não necessariamente precisam gerar dor, tanto é que elas acontecem desde a infância, né? Uhum. E difícil ver uma criança reclamar de dor na coluna, por exemplo. Mas, com o passar do tempo, isso vai se agravando e vai gerando sobrecargas em toda a coluna. Então, você pode ter subluxações aqui embaixo, que vão gerar dores, problemas e lesões aqui em cima. Uhum. E o contrário também, né? Uma das coisas que pode prejudicar bastante a cervical, é, por exemplo, posição que a gente fica no celular, né? A gente fica olhando é. muito para baixo, então a gente perde bastante uhum. essa curva, né? Posições no computador, o pessoal trabalha muito tempo sentado, é... A posição de dormir, por exemplo, né, sofá, pessoas pessoa deita lá e fica com o pescoço todo torto lá no sofá é. e tal, né. E, e fora as outras coisas, fatores emocionais, né, falta de atividade física, falta de fortalecimento dessa região de, de pescoço, tanto a parte anterior quanto posterior. E aí com isso a gente vai deixando essas articulações cada vez mais é, suscetíveis a, a causar alguma lesão, né, alguma lesão no disco, alguma lesão... Na, na própria vértebra, né? Isso uhum. vai aos pouquinhos se desgastando, né? Engraçado. É, é interessante, já fica me imaginando <risos> fica sentindo dor, é, já, tá. na, na re... Então é interessante você ter falado isso, né? Uhum. Porque às vezes o problema não está nem aqui, mas em outra região que acaba afetando uhum. ela também, sim, né? Sim, sim. Na maioria das vezes, quando você tem alguma dor, é porque ali tem alguma lesão, tem alguma coisa, né? Sim. Então... É, vai ter alguma coisa para corrigir ali também. Só que, por exemplo, não adianta a gente... Ah, estou com uma dor na cervical, no pescoço. Vamos focar só ali, então esquecer do resto da coluna, né? Uhum. Às vezes você vai ficar corrigindo, corrigindo, corrigindo ali e a causa primária daquele problema pode ser em outras regiões ali da coluna. Isso pode acontecer também muito em, em dores de membros, né? Então, a pessoa tem dores nos braços... Ou dores nas pernas, por exemplo, uhum. né? E, e às vezes fica focando muito na região onde está dor e esquece de corrigir o resto também. Então, é aquela dor que fica sempre indo e voltando, né? Nossa, interessante. <risos> é interessante. E aqui a gente pode ver também a, aquilo que você comentou no último episódio, uhum. das curvaturas que são dela mesmo, né? Que Isso. se você mantém a postura e ela ela se autoprotege também, né? Exato, curvaturas. exatamente. Ela funciona como se fosse uma mola, né? Então, uhum. pensa do, no amortecedor lá do carro, né? Então, aqui a, ela é um pouco mais rígida, a gente não consegue mexer, mas essa, essas curvas, elas funcionam para poder absorver impacto uhum. juntamente com o disco, né? Então, por isso que quando a gente perde essas curvas, né? Tanto o aumento ou a, a diminuição acaba sobrando bastante coisa para o disco, né? <risos> e aí, por isso que lesões no disco são muito comuns, na verdade. É o, né? Aqui, nesse disco, que é essa parte transparente aqui, seria isso. a hérnia de disco, é a ocasionada aqui. Isso, a hérnia de disco seria mais ou menos isso daqui, ó. Ah, essa sim. partezinha do disco que sai para fora ali e começa a comprimir Principalmente os nervos, né? O, o, os nervos ou a medula, né? Que tá passando ali por trás. Fora o osso que começa a pegar osso no osso aqui ou não? não é muito difícil de ter um, um contato de osso com osso, né? Porque o disco ele é bem... É, ele tem um, uma espessura boa ali, assim, né? Uhum. Isso nas outras articulações também a gente vai ter as cartilagens para proteger exatamente para não... É, ter essa, esse contato de osso com osso. Chega a acontecer, mas aí tem que ser uma coisa que de muito tempo, uma coisa que não foi, nunca foi cuidada, por exemplo, uhum. e aí chega num ponto que, que fica irreversível Eu mesmo. Né? Nessa região da cervical, por exemplo, como a gente tem a coluna como uma proteção para o nosso sistema nervoso, né? que é a medula <coughs> e os nervos que estão passando ali por ela, então, é, uma das, um dos sintomas muito comuns de quem tem problemas na cervical são as dores que começam a irradiar para onde esses nervos estão indo, né? Uhum. Pensando que esses nervos aqui, eles saem da cervical e vão principalmente para o braço, uhum. né? É uma das coisas que a gente vai comentar aí. É, a gente até então, pode falar já, né? A respeito dessas, dessas dores no braço, estão relacionadas, então... Sim, sim. Não, não tem como afirmar, óbvio, né? Cada caso é um caso, Isso, repente, só avaliando mesmo para saber, isso. né? É uma das possibilidades. Uma das possibilidades, sim. Porque, às vezes, a pessoa vai ter um problema realmente só do braço, né? Uma tendinite, uma tendinite. ali e tal. Às vezes, uhum. por trabalhar com computador, mouse, né? E, e pode ser uma, uma questão... É, separada mesmo ali, só do braço. Mas na maioria das vezes ela vai, principalmente quando essa pessoa está sentindo já que vem do pescoço e começa a descer, ou o contrário, pode começar no braço e subir para o pescoço, uhum. começa a ter dor de cabeça, essas coisas assim. Então, muito provavelmente esse problema tem, tem muita raiz ali na, na coluna. E né? como que poderia ser um tratamento quanto a isso? A, com a quiropraxia. É, a gente vai ter algumas orientações, né, de principalmente de postura do que, uhum. que ela pode fazer em casa é, a gente sempre aconselha bastante uma coisa que a gente chama de rolinho cervical né o rolinho cervical você tem alguns rolinhos próprios mas você pode enrolar uma toalha né deixar ela mais ou menos com um diâmetro assim né certo. E aí você vai colocar ela aqui atrás e aí deitar de barriga para cima né com ela aqui atrás do pescoço ah, tá. exatamente para poder fazer essa curvinha aqui né uhum. que a gente vai perdendo no nosso dia a dia, então, essa toalha, ela ajuda a você jogar a cabeça mais para trás, a uhum. ter um relaxamento maior das musculaturas ali e tal. Então, isso é uma das coisas bem simples de fazer, que todo mundo pode fazer, na verdade, e ajuda bastante. Mesmo sem né? ter um problema também. Mesmo sem ter um problema, pensando em prevenção, uhum. né? E quando já tem os problemas, né, a, a quiropraxia, ela vai ajudar muito para poder... Corrigir essa, essas movimentações que estão erradas ali, que na maioria das vezes vai ter mais de uma, né? É, e fazer, tirar as pressões que estão acontecendo ali na, nos nervos, uhum. é, dar uma movimentação melhor para essas articulações, uhum. né? A articulação do nosso corpo, é, o bom funcionamento dela é um bom movimento, né? Entendi. Então, a gente precisa de fortalecimento, precisa de alongamento para esse bom movimento uhum. acontecer. Né? Eu dei uma pesquisada em relação à cervical, achei algum, alguns termos, assim queria perguntar para você. Estenose? Estenose, É Legal. algum problema específico dela? Não, pode acontecer em toda a coluna. Em toda a coluna. É, acontece muito na cervical e na lombar, principalmente. Né? Estenose é um fechamento do canal. Né? Uhum. Então, aqui por trás, não sei se dá para ver ali direito, mas a gente tem... A medula, né, que é um fiozão que passa por dentro da coluna, ah, então ele sim. sai lá do cérebro e passa aqui por toda a coluna, né, e da medula vai sair os nervinhos, né. Esses nervos aqui, eles saem, que a gente chama de raiz nervosa, né, então um para cada lado e ele começa a se espalhar pelo nosso corpo, né. A gente tem quilômetros e quilômetros desses nervos aqui uhum. pelo corpo, é uma quantidade absurda, né. E aí quando a gente começa a ter, pode ser uma estenose que está fechando o canal da medula, ou uma estenose que está fechando até esses canais laterais aqui, uhum. que é por onde saem os nervos. Entendi. Isso pode acontecer por uma hernia de disco, pode acontecer por uma artrose severa que vai fechando uhum. esse canal, né? Então, a, a estenose, na verdade... É, ela não é a lesão Ela é o fechamento que uma lesão pode causar Ah, é uma consequência de um uma problema Uma consequência da lesão, tem... exatamente Entendi né? Então é um nome bonito para falar do, do estreitamento <risos> ali do canal né? É, eu até anotei estreitamento <risos> também para Então já, já, são sinônimos, já aí. É, uhum. são sinônimos. Bacana, eu vou chamar um rápido intervalo, pessoal A gente volta então para o segundo bloco com o Luiz Para continuar falando um pouco sobre cervical Falar um pouco mais sobre outros problemas é, um pouco dos impactos que o uso de celular, né? Com a cabeça para baixo, assim, pode atrapalhar a sua, sua coluna. A gente volta já já. Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana, um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube. Voltamos então, pessoal, para o segundo bloco aqui do nosso podcast é, é, Toque de Cura. Estamos aqui com o Luiz falando um pouco sobre a cervical, é, problemas que podem ser é, ocasionados nela e também outros problemas que problemas nela causam também na, na gente, né? Uhum. A gente estava falando um pouco sobre dores no braço, eu queria comentar um pouco antes de a gente entrar em relação ao celular, uhum. dores de cabeça tem relação também com, muito, com esse, com problemas na cervical? Sim, tem muito. É... Na maioria das vezes as pessoas acabam fazendo lá um monte de exame, né? Tomografia, ressonância da cabeça, principalmente pessoas que têm aquelas enxaquecas, né, que nunca passam, não tem muito motivo, uhum. né, é... e é muito legal, porque às vezes as pessoas buscam a gente, né, na clínica, não por conta da dor de cabeça, mas por conta de outras dores, às vezes até dor na cervical mesmo, né, e quando a gente começa a corrigir, e a gente vai explicando essa relação para elas, né, porque uhum. na ficha ali já vai ter uma uma aba para ela marcar se ela tem dor de cabeça ou não, né? Uhum. Então, a gente já vai entendendo, ah, tem dor na cervical, tem dor de cabeça e tal. Então, muito provavelmente pode ter essa relação. É claro que tem que ser, que, ser investigado, porque às vezes o problema, uma dor de cabeça pode ser qualquer outro tipo de, de doença, qualquer outro tipo de lesão. Mas quando não tem nada que justifique essa dor de cabeça, na maioria das vezes é uma coisa mecânica mesmo ali. Uhum. Não só da coluna cervical, mas de toda a coluna, né? na coluna cervical a gente tem muito da, das dores musculares né que acabam é, a pessoa sente muita dor no pescoço e aí essa dor começa a subir e tal começa a afetar até a musculatura da mastigação né uhum. que tem aqui na cabeça e tem aqui também no na ATM né nessa articulação Entendi. então começa a englobar tudo ali uhum. né você falou em, ela qualquer problema na coluna ela pode afetar os músculos também ou não não tem sim Totalmente, porque o, a, a coluna aqui a gente está vendo só a parte óssea, né, o, o osso, o disco, que é cartilagem e tal, mas para isso daqui funcionar a gente tem um monte de músculo, tendão, ligamentos, um monte de outras estruturas, uhum. né, então os, os músculos, é como se fosse o ventríloco, né, aquele bonequinho lá, então... Você tem os ossinhos ali embaixo, que é o, o boneco, né? E as cordinhas ali são ah, os músculos. Sim. Então, se você contrai e relaxa, você vai movimentando essas articulações. É mais uhum. ou menos isso, Entendi. né? Então, você pode tanto uma, um problema muscular gerar um problema ósseo, um problema articular, e também o um contrário, né? Uma articulação gerar um problema na musculatura, uma tensão, uma contratura maior, tudo isso. Uhum. Bom, queria falar do celular agora. A gente vive numa... Uma, uma vida aí recheada de tecnologia, Dentro do celular. Né? de sempre estar tá andando com o celular, vejo muita gente... Eu não ando com o celular na rua, por exemplo, uhum. mexendo, né? Às vezes a gente, eu vejo pessoas assim, mas, por exemplo, transporte público, né? No trem você está tá assim, com a cabeça para baixo, né? Uhum. Mesma coisa computador, né? Muitas pessoas, tipo, eu sei que tem que ter um monitor meio que na altura do, do, do, do, da visão, da né? Uhum. Muitas vezes a pessoa já trabalha com alguma coisa assim, né? Aqui Notebook, embaixo, geralmente. Né? É. Como que isso afeta né? a cervical? Ela acredita então vai relacionar todos esses outros problemas que a gente falou, mas como que afeta o uso errado do, dessas tecnologias? Sim, sim. Essa, essa inclinação da cabeça para frente, né? Ou a, a gente chama de anteri anteriorização da cabeça também, que é isso daqui, ah. né? Não só o fato de olhar para baixo, mas o fato de você jogar para frente também. É uma cabeça ela pesa mais ou menos aí cinco a seis quilos né? uhum. é, de um adulto, né? E quanto mais você tem essa inclinação ou essa anter anteriorização da cabeça, é, ela chega a pesar quase 30 quilos, por exemplo, né? Uhum. Dependendo da angulação que você tá ali. Então, é um número muito grande, né? o seu corpo ter que uhum. aguentar aquilo, né? Aí é onde entra a parte muscular, por exemplo, né? Porque se os músculos, eles trabalham para poder movimentar as articulações, e eles percebem que você está numa numa posição totalmente errada, ele vai tentar te trazer para a posição mais neutra possível, né? Então, por isso que essas musculaturas das costas, né? Musculatura do pescoço, musculatura entre as escápulas e a coluna, acaba ficando muito contraída, muita gente tem dor nessas regiões, só de pressionar ali um pouco a pessoa já sente dor, porque aquele músculo está trabalhando muito, né? O tempo todo tentando uhum. te puxar para trás, porque a gente está relaxadão lá na frente, é. né? É, então, isso é uma das coisas, assim, principalmente por conta dessa dessa perda da curvatura mesmo. E aí, todas as outras coisas que vão estar tá envolvidas nisso, né? Sim. Essa questão muscular. Quanto mais a gente faz essa inclinação para frente, mais pressão a gente vai colocar nos discos da coluna, né? Então, uhum. a gente coloca a pressão na frente, empurrando ele lá para trás, né? Por isso que as hernias de disco acontecem mais para trás, por exemplo, uhum. né? É, então, isso que acaba gerando todas essas essas lesões e dores e problemas na nessa região, né? E estava falando de de dores nas costas, né? Eu, por exemplo, tenho, né? Particularmente eu tenho até específico num músculo aqui, que eu acho que deve ser em relação à moto, talvez. Não da sei. Na posição. Então. É, você falou que muita, por, por, por puxar, né? Ele, ele quer te puxar para ficar na posição correta. Isso, é. Porque você tá numa posição que você tá esticando aquele músculo, né? Entendi. Então, normalmente, naturalmente, ele já vai... Tensionar mais para te puxar, né? Uhum. Então, acaba que você encurta muito os músculos da frente, né? É, deixam eles, deixa eles sem alongamento, né? É, fortalecidos, mas sem alongamentos. E os músculos das uhum. costas, eles vão ter essa tensão maior, né? Esses pontos de, de contratura, pontos que você aperta ali e é bem dolorido, por exemplo, uhum. né? P pode ser um pode ser. seu eu caso Eu acho ali, que né? eu preciso ir lá na clínica lá, Elvis, <risos> pra ver o <risos> que, por que eu tenho. Por <risos> favor. Falar bem a verdade. É... Queria entrar também na, no assunto de, eu, na, nessas pesquisas, né, uhum. problemas, por exemplo, que a gente falou já do braço, né, pode ocasionar da pessoa, por exemplo, perder a força também de, de, dos membros, assim, do braço por, por uma, um, problema um problema na coluna? Sim, sim. Isso não só na cervical, mas pode acontecer para as pernas, por exemplo, também, né. É, quando você tem esse problema mais aqui em cima, uhum. esses nervos, né, como a gente comentou, eles saem daqui e vão para os braços, não só para os braços, mas principalmente, e, e você começa a, a comprimir mesmo esses nervos por alguma lesão, né, por uhum. algum desgaste, primeiro você começa a afetar mais a parte sensitiva. né? O que, que significa isso? Você vai sentir, às vezes, dor, dormência, formigamento, uhum. né? você passa a mão, assim, você sente uma alteração de sensibilidade em algum ponto do braço e tal, e aí conforme aqu aquela compressão vai aumentando, você vai pegando mais a parte motora também dos nervos. Uhum. E aí é onde você começa, às vezes, a perder a força, é, começa a perder movimento né, dos braços ou da perna, quando essa, essa lesão é mais para baixo. A pessoa, às vezes, ela fala, muito comum, assim: ah, vou pegar uma garrafa de café, não tem força para poder levantar ela. Né? E não é pela dor, é pela força mesmo. Ela não consegue ter esses movimentos finos na mão. Né? Às vezes tem tremores, por exemplo Então que pode, pode estar muito associado é, a isso Em relação à coluna uhum. Bacana é, Antes de eu chamar o terceiro bloco uhum. Queria confirmar com você aqui também algumas coisas Em é, relação à prevenção né? Uh, eu sei que eu, eu queria até falar isso no terceiro bloco mais uhum. assim, Mas já vou puxar reforçando novamente a questão da posição que a gente tem que manter, né? Uhum. Acredito que seja então a melhor forma de prevenção. Mas outras dicas que você tenha, Sim. Uh, claro, a, a principal dica ir na toque de cura né? é. <risos> para passar lá, <risos> lá. Mas o que, que além disso para prevenir também problemas principalmente Isso aqui? Que ajuda, né? né? Pensando até no celular, no computador, né? O que, que a pessoa que usa muito tecnologia pode fazer para Sim. Realizar? De novo, eu acho que a principal chave aí que a gente tem que virar é a, é a autoobservação autoobservação mesmo, a autoconsciência, uhum. né? Eu sempre bato nessa tecla aí, porque assim, cada pessoa vai ter a, a sua necessidade, cada pessoa vai ter o seu trabalho, a sua posição, as coisas que faz certo, as coisas que faz errado, né? Então, não tem uma regra geral, né? De uma forma geral, o que, que ajuda muito a prevenir esses problemas? Atividade física, né? Uhum. Então... Qualquer tipo de exercício, movimentação que você for fazer, que seja benéfica para o seu corpo, né? É, a, por exemplo, pilates ajuda muito, musculação, é, natação, coisas que, que a pessoa gosta de fazer. Isso vai ajudar muito a, a esse fortalecimento, alongamento, você manter uma melhor postura, né? Você comentou, ah, é, é, às vezes eu estou no computador ou estou na moto lá Sim. e eu até lembro de ficar na postura melhor e tal, mas passa um tempinho e o corpo já volta, né? Porque você está colocando o músculo para fazer uma força que ele não está conseguindo fazer. Então, Entendi. por isso que chega uma hora que ele cansa. É igual você está segurando um peso, uma sacola, né? E aos pouquinhos a mão vai abrindo ali, uhum. né? Mesma coisa acontece com a postura. Então, quanto mais preparada, quanto mais tônus muscular o seu corpo tiver, sua musculatura tiver, mais tempo você vai permanecer numa postura correta, né? Mesmo uhum. que você se concentre em outra coisa, trabalhando e tal. Então, acho que isso é uma das coisas que ajuda a prevenir bastante. E outra coisa é sempre que você perceber, putz, eu fiquei muito tempo no celular, cara tava muito tempo com a cabeça baixa, então vou fazer lá uns 10 minutos de rolinho, né? Uhum. Vou fazer 10 minutos de alongamento, passei muito tempo trabalhando aqui, 6 horas direto e tal. Vou levantar, vou fazer alguma coisa e tal, né? Porque às vezes a pessoa até percebe, fala, nossa, tô com dor, alguma coisa no sentido. Ah, deixa, depois eu resolvo, né? E aí é onde você vai só piorando vai o problema, piorando. né? Muito <risos> bacana.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 Voltamos, pessoal, terceiro e último bloco, então, do nosso podcast é, Toque de Cura. É, novamente, aqui reforçando, estamos com o Luiz. Luiz, antes de a gente falar em concluir o nosso assunto sobre a cervical, eu queria que você falasse novamente da clínica, onde ela está localizada, como que a pessoa também que tem interesse pode fazer, pode só ir lá, não precisa nem marcar, como que funciona? Não, a gente trabalha só com horário agendado, né? Uhum. É... A clínica, ela fica na rua Baruel, 544, pertinho aqui, né, pertinho. perto da prefeitura. É, temos a unidade Moji também que eu também trabalho lá né é, a gente tem as, as redes sociais a gente tem o, o Instagram oficial né que é toque de cura underline criopracia é, e lá tem as a WhatsApp de todas as unidades né ah, tá. então hoje em dia a gente resolve tudo por por WhatsApp por praticamente WhatsApp. né mas pode mandar por direct também é porque é uma é. rede né é uma. Isso, uma são rede. sete clínicas hoje em dia, sete, sete. unidades, sete. né? Tem um emoji e aqui em Suzano. Aqui na região Moji e Suzano. Uhum. Aí a gente tem as outras que ficam, tem em São Paulo, tem em Campinas, Juntiaí, aí já é um pouco mais longe. Não, né? sim. No caso, essas duas aí acha no. no isso, você vai social. entrar no, no Instagram, aí na, na bio lá, né? Tem o, o link, clicando no link já vai ter o nome de cada unidade, aí entrando lá já vai direto pro. Para o WhatsApp de todos, Bacana. da que você preferir, na verdade, né? Bacana, então. Bom, para a gente é, chegar ao fim desse assunto sobre cervical, eu queria comentar um pouco também é, se existe algum tipo de diagnóstico específico. Eu vi que tem um martelinho, tem um, uns exercícios que a pessoa faz com o ombro, assim, para ver se tem algum problema no cervical, tem relação, alguma coisa assim? Você diz da, da, do profissional? Que, Isso, é. Da forma eu, de... É que eu estava pesquisando, né? No ah. pro nosso programa eu vi algumas coisas assim, alguns modelos, mas eu não sei se tem relação. Né? Ah, sim. Isso provavelmente o que você viu foi mais as formas de corrigir, né? As ah, formas tá. de, de fazer alguma ah. liberação, de corrigir o movimento e tal, né? Uhum. É, o, o principal forma de diagnóstico da subluxação que a gente usa é a palpação, né? Então é a sensibilidade mesmo das mãos, né? Claro que se for preciso a gente vai pedir um exame, né, uma uhum. radiografia, uma ressonância, é, dependendo do quadro que aquela pessoa tá, mas para ser corrigido ali a, o, o que a gente corrige, né, é, pr praticamente na palpação, nos testes que a gente faz, nos testes dentro da clínica, do consultório mesmo, a gente já consegue já é saber o que, que precisa corrigir, né. Uhum. E aí para corrigir a gente usa, na maioria das vezes as mãos, que são as manipulações, né, os ajustes que a gente chama, né, que acaba fazendo aqueles estralinhos a maioria das vezes, né? Ou então a gente tem alguns aparelhos, algumas técnicas complementares também, que é o, o kinésio, aquelas fitas elásticas, uhum. é, técnicas de liberação muscular também, para poder corrigir a articulação e também a musculatura, né? Entendi. Então a gente vai usando dessas formas. Bacana. É, a gente tinha até falado aqui, eu ia puxar no outro bloco, eu acabei esquecendo, uhum. mas é a respeito de quando a gente estrala né, as costas, outros membros, qual que é, para quem está acompanhando, saber, é prejudicial, não é, tá. em excesso, não, nunca, como que é? <risos> é, o estralo, ele... não, A gente brinca que não significa muita coisa, né? Uhum. Então, o problema não é estralar, né? Tanto é que o que a gente faz estrala e não é um problema, na verdade, é uma correção, né? Uhum. É, o problema é você, As pessoas que se autoestralam, elas tão, estão, na maioria das vezes, forçando movimentos que não eram para ser feitos, né? Então, se você tem, igual na cervical, né? Que a gente está comentando sobre ela hoje. Então, a gente tem sete vértebras na cervical. Se uma delas não está se movimentando bem, você pode fazer movimentos sozinho, né? Para todos os lados ali, estralar de tudo quanto é forma, que aquela vértebra que não está movimentando, ela não vai se corrigir. Ela não vai se restaurar o movimento, né? Uhum. Então, ela precisa de um impulso, de um ajuste específico nela, na direção que ela não está se movimentando, para aquilo corrigir. E aí, às vezes, aquilo acaba gerando um estralo, só que é um estralo benéfico, né? Uhum. Então, assim, o que a gente aconselha? Não estralar, né? <risos> Mas quando estralar por um movimento normal, alguma coisa assim, não tem problema, né? É... Só não, não ficar buscando forçar esse, esse movimento para buscar o estralo, por exemplo, né? Uhum. Principalmente o pescoço. O pescoço é uma região muito, muito delicada uhum. ali de, de ficar fazendo essas... Essas movimentações perigosas aí, né? Me veio também agora, Luiz, uhum. é, pensando na cervical especificamente, muitas vezes a gente tá... A gente vem um em acidente de carro que o pescoço hum. faz esse movimento de chicote, assim, Exato. vamos dizer. O quanto que isso pode ser prejudicial? Até pensando no dia a dia, às vezes a pessoa... Né? Faz por algum motivo faz esse tipo de movimento como que isso afeta especificamente a legal cervical? cara isso isso é legal É é lesão de chicote mesmo que a gente chama uhum. né o, a, acidente aquelas batidas na traseira do carro ali é muito comum é, né de verdade fazer essa uhum. é, essa extensão da cervical e, e voltar né ou então para frente também uhum. nisso a gente machuca muito o ligamento né então ah, tá. o ligamento ele é uma estrutura que vai segurar movimentos indesejáveis. O que, que significa isso? Segurar a articulação para não sair do lugar, uhum. né? Então, quando você faz essa movimentação excessiva, né? É, você força muito esse ligamento. Ele é muito exigido para a articulação exatamente não ter esse deslocamento, né? E aí você pode ter um estiramento ou uma ruptura de parcial ou total desses ligamentos, por exemplo, né? A gente tem muitos ligamentos, não só na cervical, mas no, em corpo todo, em todas uhum. as articulações aí praticamente. É, além das, das estruturas, por exemplo, de disco De outras coisas que a gente já comentou aqui Que podem ser machucadas também Como num trauma normal de uma queda De alguma é, Trauma que a gente fala não necessariamente precisa ser um, Uma batida, uma queda né? Uhum. Pode ser, por exemplo, a pessoa dormiu lá Com o pescoço tudo torto né? Ficou 8 horas naquela posição Aquilo ali é um trauma físico muito grande também Para aquela região uhum. né? Então o que vai mudar é um pouco da estrutura Que é machucada mas acaba sendo um, um trauma também. Hum, né? Bacana. Beleza, então. Bom, queria agradecer novamente sua participação aqui, Luiz. Hoje Sim. a gente falou de cervical, semana passada foi um pouco da coluna em geral, né? Sim. Então, agradecer a sua participação no terceiro episódio, pedir para você novamente deixar aí os endereços da, da clínica e dar uma saudação final para quem acompanhou a gente. Legal, Fernando. Eu que agradeço aí, obrigado pela ajuda de vocês aí para divulgar o nosso trabalho. É, a gente está aqui em Suzano, né, na Rua Baruel, 544. É, como a gente comentou, no nosso Instagram, acho que é a melhor forma de, de encontrar todas uhum. as formas de, de comunicação, o WhatsApp, os números, aí a pessoa que quiser ligar também. A gente falou de WhatsApp, mas muita uhum. gente gosta de ligar hoje em dia também. Né? É, então, lá tem todos os, os números, os contatos, aí, endereço. Tem muita coisa interessante também no nosso Instagram já de de ajudas, de dicas, né, de tudo que a gente está conversando aqui, com certeza vai achar algum conteúdo sobre isso lá. Bacana. Beleza? Beleza. Bom, agradecer então, Luiz, a sua participação e agradecer também vocês que acompanharam a gente. Lembrando que você pode comentar, nesse vídeo, deixar sua pergunta, sua dúvida, que mesmo que o tema já tenha sido né, nesse episódio e na semana que vem será outro, é, você pode deixar sua pergunta em relação a cervical sobre coluna que eu vou estar tá passando para o Luiz aqui no nosso próximo episódio, beleza? Quero agradecer então a audiência de vocês e até o próximo episódio.